Sejam bem-vindos para mais um vídeo, um vídeo super legal para vocês, estou em frente a uma lojinha aqui bem bacana que eu vou mostrar tudo para vocês sobre valores, pecinhas de roupa de cama, toalha e algumas outras coisinhas que é bem legal você saber quando você está fazendo aí sua mala para fazer o seu intercâmbio, tá? Então vem comigo que eu vou te mostrar também Bom pessoal, a loja é essa, ela chama Guinness, né? E ela fica bem aqui, ó, bem pertinho do spa é bem tranquilinho de chegar aqui, eu vou deixar o endereço aqui na tela para vocês, tá? E é essa a lojinha. Vamos entrar a gente ter uma noção de tudo que tem lá dentro? Bora comigo! Pra vocês terem uma noção, essa lojinha tem de tudo, um pouquinho. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre valores, tem de travesseiro, roupa de cama, é, paninhos de prato, como vocês podem ver, ó. Tudo bem baratinho. Aqui tem algumas roupas de cama, né? Como lençol. Os lençóis normalmente já vêm. Esse aqui é para é, travesseiros, né? R$ 2,99. Esse aqui é para single, tem de casal. Então, assim, os preços são bem bons, né? Vou mostrar alguns que estão na promoção dos lençóis também. <música> É isso, eu acabei de sair da loja. Tem muita, muita coisa lá! Muita coisa legal. Os preços são muito bons e vale muito a pena quando vocês chegarem aqui e vim conhecer a loja. Tá, é um preço bem bacana. Tá, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm curiosidade de saber algum valor de alguma coisa, de roupa, de sapato, de roupas, sei lá, de qualquer coisa que vocês têm curiosidade de saber, mais sobre valores que tem aqui na Irlanda e que você tá na dúvida se traz ou não, se compra aqui ou não, manda aqui pra gente, deixa aí nos comentários que eu vou vir fazer um vídeo para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!